é amor, isso é posse, olha o estado que você tá, a Edilene, ela é uma pessoa, ela tem o direito de fazer o que ela quiser, inclusive ela pode se separar de você e namorar outra pessoa porque o corpo é dela. Cala a boca! Você gosta de bater em mulher, é isso? É isso? Você gosta de bater em mulher?